Ô, oh, meus amigos, aqui no canal Mais Brasil, do programa Conexão Brasil, falando para o mundo inteiro, trazendo informações bacanas. Hoje nós estamos com Leandro Ferreira, Alves Ferreira, Leandro Alves Ferreira, empreendedor, empresário, conversa com a gente com muita dinâmica. Falando dos problemas que nós atravessamos no Brasil, trazendo informações importantes sobre o coronavírus, né? sobre. Bom, já se inscreveu em nosso canal? Não se inscreveu ainda. Ô, oh, companheiro, inscrevam-se aí. Deixe aí o, o, a sua ativação do sininho. Tá vendo o sininho? Clique aí. <risos> é? E como diz um grande jornalista, eu diria que um dos maiores jornalistas brasileiros, sou fã dele. Alexandre Garcia, deixa o seu like ou o seu dislike, né, Alexandre? Lá nisso quero mandar um abraço para grandes jornalistas brasileiros, sei que eu posso fazer isso aqui no nosso canal, né? O é, meu amigo Augusto Nunes, é, o Fiuza, o Zé Maria, Ana Paula, lá dos Pingos nos isso. Fazer uma um, um, um merchandising aqui para vocês. Um dos jornalismos mais importantes no Brasil. Então, você, telespectador, começa a assistir esse tipo de jornalismo. Esqueça aí Jornal Nacional, esqueça aí esses... Bom, Leandro, vamos bater, continuar com o nosso bate-papo aqui. Meu irmão, nós tivemos aí uma leva, nós tivemos agora, no final de 2020, é, novos prefeitos em que o povo escolheu em cada cidade, prefeitos e vereadores. Muitos tiveram a cara de pó de votar de novo nos vereadores velhos, Tiver a cara de pode de votar nos prefeitos velhos lacradores, e, na verdade, a gente não está vendo nada de inovação nas prefeituras. Eu até vou falar aqui, o, o, a imprensa, nós falamos da grande imprensa, eu, eu aproveito e falo também da pequena imprensa, a imprensa dos municípios. A imprensa dos municípios, as rádios, elas mordem um pouquinho do prefeito aqui, a outra morde um outro pouquinho, a outra, e aí eles falam amém para tudo que o prefeito fala. Eu não falo. Eu não falo. Primeiro que eu não estou mordendo de ninguém. Se quiser pagar para mim fazer, eu falo. Só que também não vou passar a mão na sua cabeça, não. Eu vou falar. Fez, fez aquelas coisinhas que chama cagadinha, eu vou entregar para o povo. Então, vocês não vão pagar para mim e vão continuar fazendo as coisas erradas. Mas, enquanto eu puder falar, eu vou falar. Pode ser aqui, aqui ali, aonde quer que seja, qualquer lugar do Brasil. Você tem aí um prefeito fazendo vamos fazer assim a sujeirinha, passa para nós que nós fazemos. É. E se você, empresário, é a favor que o prefeito faça essas coisas erradas, continue com eles. Se você é contra que o prefeito faça, ajude-nos a crescer no nosso canal, escrevendo em nosso canal, para que nós possamos divulgar. Vamos fazer, aliás, essa é uma sugestão de uma grande figura que eu tenho um respeito muito grande. Eu não vou falar o nome dela aqui porque ela me autorizou. Vamos fazer o um lockdown na imprensa. <risos> Interessantíssimo. Eu achei fantástica essa colocação. Ela não me autorizou a falar o nome dela, mas se ela me autorizar, eu falo. E ela está certinha. Vamos fazer o um lockdown da imprensa. Vocês comerciantes, não, não faz propaganda com imprensa que não ajuda você, imprensa que não é a favor você abrir o seu comércio. Essa é o lockdown da imprensa. Vamos fazer isso. A imprensa que realmente veste a camisa sua, o, o empresário é, vamos ver, faz uma análise na tua cidade, em qualquer lugar do Brasil qual é a imprensa que vem puxando o saco do prefeito e dos vereadores hein? que está mordendo lá por trás, estão lá preocupados com a população, está nada estão preocupados é com os bolsos então, vamos fazer o lockdown da imprensa obrigado Valéria, essa ideia foi fantástica peguei, Diz que nesse Brasil nada se cria, tudo se copia como né? a ideia da Valéria, tua esposa eu acabei pegando, viu Leandro mas, Leandro, voltando a falar dos novos prefeitos e dos velhos também, mas eu não estou vendo nada que se mudou no que se diz respeito à pandemia, no que se diz respeito, porque no final do ano, todo mundo abriram as portas, os prefeitos visitou, os candidatos visitaram todo mundo, no dia das eleições fizeram uma festa daquelas de arromba, as aglomerações, não tinha o vírus... Foi um acordo que eles fizeram com o vírus, Leandro? O vírus, ó, vamos fazer o seguinte, de outubro, é, agora nos dias das eleições, aí, como for na época da eleição, vocês não aparecem. Outra coisa, ó, o comércio vai ter que ficar fechado até às seis horas, porque depois das seis o vírus vai. É um acordo que eles fizeram? Como é que é isso? Sardinha, eu acho que não, até porque o vírus... <risos> e como, né? Eu, eu até, acho que não, vou te explicar por quê. Porque o vírus não seria o pior acordo que eles poderiam fazer. Acho que tem acordos piores feitos aí naquela da noite, né, que supera a gravidade do acordo <risos> com o vírus, né, mas é uma brincadeira, de lado. Brincadeirinha de é, bom gosto, mas é a verdade. O que acontece, Sérgio, a gente voltando aí no tema, é a desinformação, né, hoje o, o governo é local e nem o governo estadual, ele está preocupado com a informação. Tanto é que quando eles, eles baixam o um decreto, é, a população tem que sair doida atrás para poder é, saber do decreto, quais são as regras, inclusive, às vezes, ficam sabendo na hora da multa, né? É. É, então, assim, a desinformação. E com o vírus não foi diferente. É que é difícil informar hoje a imprensa, está complicada, né? É, mas é aí que você acabou de falar, não tem uma imprensa isenta, Sérgio. A imprensa hoje, como você vai confiar numa imprensa que tem um contrato com a Câmara Municipal e com a Prefeitura? Essa imprensa ela não vai fazer é, o, fazer o ser jornalismo feito. em favor da população, não. Aí quem tem que agir é você, empresário. É, exatamente. Nós temos que fazer esse, esse, essa mídia paralela, responsável, para poder informar. E, um grande abraço ao jornalista do Pinho Zuzis também, porque é, não, sou fico... grande fã. Sou grande o fã. Móu respeito por é, Eu pude, eu pude ouvi-los algumas vezes. É, você sabe que eu tenho uma casa em São Paulo, né, Sardinha? Sim, por ocasião eu fico por lá de vez em quando. Você tem e... levado a Valéria lá? A Valéria, não, eu não, eu, ela vai e não me fala nada. <risos> Nem avisa! Ah, não, não, não, ele é diferente ele... Isso é bom, isso é bom. É, ali eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu não posso dizer que eu levo, eu posso dizer que eu recebo. <risos> Mas isso, é bom fazer um sur... É gostoso receber uma surpresa de vez em quando, né? É sim, Sardinha, com certeza. E acompanhei algumas vezes ali, né, num café, numa, num bar ali da, da, da zona central de São Paulo, esses grandes jornalistas. Tive a oportunidade. O professor Vila também. Sim. Né? O professor Vila, é, se um dia eu ver esse vídeo, grande abraço, sou seu fã, é, sei da. Ele é combativo, combativo, eu diria que ele é combativo. Sim. Combativo. sim Mas vamos voltar para as questões municipais. A imprensa municipal hoje, praticamente todos os municípios, ela é uma imprensa é, é, comprometida com o governo apenas. Ela não é uma imprensa isenta. E a população tem que ficar bastante ciente disso. Isso se observa pelo nível de, de, de entrevista que é feito com o gestor público. É, quando a gente vê aqui em Frutal a imprensa abordar o gestor público, é, aquilo é de dar vergonha, Sardinha. É, é de dar vergonha. Eu Você acredito tá que está um, Eu acredito que um garoto de 5 anos de idade, com alguns cliques na internet, consegue fazer perguntas mais objetivas e com mais resultado é, para a população da cidade. É, você falando isso aí, vai, vamos voltar no vício para não perder o, o delay. Sim. Né? É, então a desinformação hoje é o grande criminoso de toda essa cadeia, a desinformação. E ela é promovida pela imprensa, pelos governos locais e pelo governo estadual. Sim. Entendeu? A gente observa, não é questão é questão de observação, eu queria ser contraditado isso que eu vou dizer agora. Você observa que o governo federal, ele não tem aliança com a imprensa. Então, a imprensa está batendo no governo de forma é, é, ali incessante, e o governo tem resistido. De certa forma, desleal, na maioria das vezes. Mas isso acaba que coloca o governo sempre em atenção. Né? O governo federal hoje, você concorda? Que o governo, governo federal hoje ele tá em, está de atenção 24 horas. Sim. Até numa ligação que ele recebe de um senador da República, ele tem que estar em atenção, porque senão esse senador, no outro dia, faz uma armadilha <risos> e coloca na imprensa. Então, quer dizer... Você, só para fazer uma trocadilho, você já dirigiu aqui na 364 de, de, de Frutal Planura? Já. Você, se, você, Eu... se você tirar a atenção da rodovia por 10 segundos, você cai desvia de um buraco e cai em 3. É mais ou menos isso que o governo federal vive hoje. Ele não pode vacilar Perder atenção. nem um segundo. Exatamente. Não é na isso? comparação... Extraordinário, Sardinha, extraordinário. É uma boa comparação, um paralelo bem, bem, bem coerente. <risos> é mais ou menos isso. Então, a desinformação, Sardinha. É, hoje, quando você pega, por exemplo, você vai... É, você observa que foi inaugurado aqui um, um ambulatório do Covid, né? É, já aqui, Foi. Foi? Foi foi, foi? foi? Foi inaugurado. Não me informaram, aqui. não me passaram. É, não, mas assim, até bom que não passe, porque nem os móveis tem ainda. Ah, lá. tá. Então não foi tem, inaugurado? Não foi inaugurado. É, não não entendi. Inaugurado. Não, não é porque é importante a propaganda. Não, ah, tá. É, o Escuta. resultado final, Agora caiu a o, o resultado final é relevante. Caiu. É, a então, é, foi inaugurado esse, esse, esse um centro da covid, é ambulatório da covid. É, porém, os profissionais que vão atuar nesse ambulatório, é, eu espero que sejam informados, mas eu não acredito. Tá? Então, eles não têm informação adequada para poder abordar. Um, uma pessoa é, que esteja em estado inicial da, da contaminação do Covid, eu duvido muito duvido muito, então e eles não estão preocupados, e essa ineficiência ela é verticalizada porque quando você elege um, um gestor público, sobretudo um municipal inapto quando eu digo inapto a população quer que me entenda, não estou fazendo crítica uma pessoa ou outra não é, há de se fazer uma uma avaliação é, você vai eleger um gestor público ele precisa ter gerido alguma coisa, pelo menos uma família, com esposa e filhos. É um pensamento meu, com esposa e filhos. Não, Sim. não geriu com esposa e filho, tudo bem. Mas ele foi trabalhador de alguma empresa, teve bons resultados, foi diretor de algum departamento, ele foi empreendedor, né? Então, o que se observa é a eleição de políticos inaptos. É, eles não fazem porque não sabem fazer. Tardinha. você não sabendo fazer, você não faz. O princípio de fazer, de fazer e delegar, é saber fazer. Não sabendo, não faz. Então, o que acontece hoje, na maioria das cidades, e a gente fala sobretudo aqui em Frutal, é, é, o, é, o, é o laboratório, quer dizer, foi eleito um prefeito e ele utiliza a gestão pública como laboratório para aprender a fazer alguma coisa que sabe lá o quê. Porque primeiro ele coloca uma barreira covid e eu quero entrar em detalhes, senhor médico, senhor secretário de saúde, ou secretária, não sei, mas estou à sua disposição aqui, para a gente entrar e se me passar esses números dessa barreira Covid feita aqui na entrada de frutal no quilômetro zero. Passei por ela algumas vezes, respeito muito os colaboradores que lá estavam, porque estavam ali por, por ordem uhum. e a ordem tem que ser cumprida, enfim. Mas o resultado diz fático, né? e quanto custou isso para o município. Porque coloca uma barreira Covid lá, vem faz a medição da sua temperatura, né? Somente isso. Não existe uma entrevista, não existe um diagnóstico laboratorial, não existe um diagnóstico clínico. O um único parâmetro, um único parâmetro: medir uma temperatura. Você acabou de dizer agora há pouco que esqueceram da gripe, normal, a influenza, esqueceram da, da dengue, esqueceram de inúmeras outras doenças, sei lá, milhares delas aí, esqueceram dessas doenças, esqueceram de uma disposição intestinal, enfim, de uma série de, de, de, de, de enfermidades que pode ter uma... um uma, uma agravar a tua temperatura, porque eles vão reagir para poder Sim, se defender. Sim, pode. Né? Então aí coloca uma barreira daquela ali, que soa a, a imbecilidade para te falar a verdade. Então, essas ações patéticas são promovidas pelo gestor municipal. Aí, quando você observa isso, você chega à conclusão que não vai dar certo. Não tem como dar certo, porque é tudo improviso. Não existe um planejamento, um plano diretor, não existe, é, eu não consigo ver é, capacidade técnica nas áreas do governo que possa discutir isso de forma objetiva e eu faço aqui, me coloco à disposição, é, eu hoje posso de frutal, mas me coloco à disposição de qualquer município para discutir é, infraestrutura, investimento, educação, porque hoje só se fala na Covid, se esqueceram da educação, a máquina pública está parada, ela está parada, olha só, é a população tinha que pensar sobre isso, fazer essa reflexão. É, a máquina pública está parada, né? ela não está tendo pulso nenhum. Com a educação, a, a segurança, é, ela se agravou muito nesse, nesse período, até porque você coloca a população em casa, você cria aflição social e você facilita os crimes, sejam eles de toda ordem, seja o crime é, contra o patrimônio e o crime contra a pessoa. Quando você não tem uma creche, por exemplo, é, vamos pensar, ou seja, a gente tem que falar, eu sempre comento o seguinte, esse eu pudesse dar um conselho a um gestor público e tivesse plena convicção que ele fosse me ouvir, eu daria o seguinte conselho, a parte mais frágil da sociedade é a saúde. Sim. Por quê? Porque o pobre não tem acesso à saúde, Sardinha. Ele não tem. Ele só tem a prefeitura, que é o primeiro ente público que ele consegue acessar. Então, a saúde da população tem que ser olhada com muito carinho. E quando você observa, você vê que isso não está sendo tratado. É, por quê? Porque o pobre, ele precisa de uma cirurgia, ele não consegue, ele não paga um plano de saúde, Sardinha, ele, não tá, ele não paga. Não aí conta, ele precisa né? ir precisa, precisa lá na, na, na, no, no hospital municipal para poder se tratar. Mas falando, nada voltando na, na questão da educação, e das creches, vamos fazer o seguinte, nós temos hoje é, uma discussão ampla em defesa do, dos direitos das mulheres, não é isso? Sim. O senhor é administrador público da, da nossa região, aí, aqui mesmo de Frutal, ou de outras cidades, qual é mesmo o seu compromisso com as mulheres? Pergunta objetiva, qual é o seu compromisso? Eu te respondo, nenhum. Você não tem compromisso com as mulheres, nenhum compromisso com a mãe de família, que tem duas ou três crianças pequenas, depende da creche para deixar, para poder elaborar em favor do sustento celular. Então, imagine só. E essas crianças já estão ficando como? Elas estão ficando emprestadas, emprestadas para um vizinho, emprestadas para um tio, para uma tia, e ali começam a sofrer as violências. Essa geração do covid ela vai ser uma geração traumatizada, Sim. Sardinha. Traumatizada Sem por uma dúvida. série de fatores. E o senhor gestor público, inapto, não está preocupado com isso. Eu tenho observado isso aí. E estou à disposição de discutir temas objetivos com você, tanto aqui de Frutal como em outras cidades. Estou à disposição. Só quero bater o papo. Né? Então, é, aí eu te pergunto, qual a preocupação com as mulheres, Sardinha? Você fez essa reflexão? É. A, a discussão em torno disso, Leandro, é muito grande. Mas se colocar... Em prática? em prática, ninguém coloca. A verdade ninguém. tem que ser dita. Ninguém não coloca... há essa. É... Eu não diria. Isso eu diria que 90% das prefeituras do Brasil. Tá. Agora eu vou ampliar mais. Sr. gestor público, qual a sua preocupação com a criança e o adolescente? Qual a sua preocupação com a criança e o adolescente hoje na nossa cidade? Você está de fato preocupado com ele? Você está de fato zelando pela integridade, segurança dele, segurança física, psicológica, e alimentar? Essa é pergunta que eu faço para vocês, senhores profissionais da área. Hoje, a educação no Brasil, ela se mostrou uma área de charlatões. Lamentável. É, é lamentável. Eu, eu jamais poderia dizer que um, eu ia chamar um professor é, de um charlatão. Hoje, eu posso dizer que é, eles, não, eles não querem voltar a trabalhar... O Brasil é o único país que não voltaram às aulas ainda. Está é. tá tramitando agora, na, na, na, na, na, já foi inclusive aprovado em, a nível de urgência no, no Congresso, agora vai para o Senado, é uma, a lei federal que coloca a educação como uma atividade essencial. Sim. Se isso não partir do governo federal, o governo municipal, o senhor é inapto, o senhor é incompetente, um irresponsável, o senhor governo municipal. Não, estou dizendo de estou dizendo de todas as cidades pequenas que não se preocupa com a criança e o adolescente, e não se preocupa com as mães. Então, dizer, qual a sua preocupação, de fato, com a humanizar o atendimento, humanizar as condições é, de vida da população local? É nenhuma, companheira, é nenhuma, eu te digo, é zero. E te faço um confronto, me apresente as suas ações em relação à educação, entendeu? e segurança alimentar dessas crianças. Sardinha, por quê? Não é só, a creche não só coloca a criança para uma atividade curricular importante, em aprendizado hierárquico, como em paralelo, porque uma criança aprende com a outra, é uma interação, e, e lá tem uma alimentação, Exato. uma segurança alimentar, é. Sardinha, entende, compreende? E as prefeituras não estão gastando com isso. senhores prefeitos, aonde está esse dinheiro? Responda para gente. Aonde está esse dinheiro? Os senhores são incompetentes, os senhores estão deixando a coisa passar e essa conta vai chegar, a população vai acordar em relação a isso. E o Sardinha isso tem que ser questionado, vocês jornalistas... Sim, aí eu falo sim. aqui, quando eu vejo a, a, o jornalismo de frutal, eu digo que eu desconheço, porque eu conheci grandes, oh, oh, Sardinha, eu conheci grandes jornalistas... Entendeu? Eu conheci grandes jornalistas de frutal, eu tive a oportunidade de conviver com alguns aí, é, numa, uma, em longas datas, né? eu poderia citar nós, com todo respeito eu não vou citar, mas é que eles sabem do que eu estou falando, inclusive da Rádio 102 FM, que tive a oportunidade, inclusive nas madrugadas, sabe, de participar lá de alguns programas, ficar ali colocando na música, na época eram os bolachões, né? ficar lá tendo telefone e tal, Sim. É, era bacana. Mas, é, Participou dessa vida, é, participei né? Participou dessa vida. Então, eles não, eles não questionam de forma objetiva. Né? Então, voltando à questão do... do, do... Mas não pode... Sardinha, mas hoje a inversão de valores, ela está, hoje virou, na verdade, uma, uma militância, uma militância de ego. Não Você é, não está é entendendo. Nem... Eles questionar, eles perdem aquela, ah, aquele sim, contratozinho. Não, a empresa está comprometida. O cidadão tem que saber, a empresa está comprometida. O cidadão tem que andar nas ruas, conversar com as pessoas, acompanhar, tem que colher informação pulverizada, porque hoje você não consegue um canal de comunicação é, que esteja isento a essa, a essa máquina econômica, que é o governo municipal, estadual. Sim, você sim. não consegue, está todo ele comprado, isso é fato, isso é fato. E me, senhor jornalista dessas grandes rádios aí da cidade que discordar de mim. Vamos ao portal de transparência ver seu contrato? Com a Câmara Municipal e com a Prefeitura Municipal? Não faz Municipal? isso, Leandro. Eu faço um desafio a vocês aí. Eu faço um Leandro, desafio a vocês. Ah, é, isso. Eu faço um desafio. Então, é muito simples. Eu estou falando e desafiando vocês. né? Porque vocês estão prestando desinformação e as pessoas estão morrendo com isso. Nós falamos agora, vamos, vamos voltar no vídeo, que é interessante. Tem tratamento precoce, eu acredito, expliquei por quê. Esse tratamento precoce é algo muito interessante porque eu, eu não estou vendo... A única prefeitura que eu vi, eu não vi, eu tentei falar com o médico que é o responsável lá e, por sinal, eu tenho grandes informações dele. Doutora Alex, Você citar o nome aqui, da cidade de Comendador Gomes, devido ao trabalho dele muito corrido, eu não consegui falar com ele. Ele adotou o tratamento precoce em Comendador Gomes e lá o número de óbitos é muito pequenino. Então, isso quer dizer... Que o tratamento precoce, você disse anteriormente lá no, no, no outro quadro, que é, você é a favor do tratamento precoce. Sim. Você acredita no tratamento precoce. Não, ele Agora, então, por que, que os prefeitos não, não, não, não aplicam nas Secretarias Municipais da Saúde o tratamento precoce? O que está acontecendo? Primeiro é despreparo, Sardinha, o despreparo é muito grande. Mas vamos falar, é, a gente estava falando do vírus... A diferença do, do retrovírus e do vírus, qual é a diferença, essa diferença que a gente Nós vê? Nós falamos lá no começo, mas eu vou agora sintetizar. Isso. O retrovírus, ele é um vírus de RNA. Certo. Tá? E porque você tem o retroviral e o antiviral. Você vai na farmácia, hoje você vai encontrar no Brasil, na farmácia, só o antiviral. Sim, sim porque o retroviral, todo ele hoje, está condicionado ao tratamento do, do, do anti-HIV e esses remédios são comprados pela máquina pública, pelo Ministério da, da, da Saúde. Da Saúde, exatamente. Tá? Então, o vírus, ele é DNA e o retrovírus é RNA. Mas, aí você há de me perguntar, mas um retroviral funciona como um antiviral? Um antiviral como um retroviral? Exatamente. Vamos lá. Como é que funciona? É o Como... seguinte... Porque eu... agora se fala muito uhum. no retroviral. É, mas é o retroviral. Para tra tratamento do, do, da Covid, Da covid, exatamente. o correto seria o retroviral. O retroviral. retroviral. Eu não sou médico, mas de forma empírica já, é, na minha família apliquei o tratamento a, a entes queridos meus, muito próximos e tal. Eu, numa oportunidade que, mais adiante, nós vamos citar os nomes desses medicamentos. Tá? Mas os dois, o, o Sardinha, os dois, eles ajudam. Porque não é que ele vai lá, cientificamente, vai, vai, vai, vai isolar 100% do vírus. Você vai atrasar a replicação do vírus no, a partir do momento da contaminação. E o vírus, como eu disse anteriormente, no bloco anterior, é, o coronavírus, ele se replica muito rápido. Muito diferente do HIV, do, do vírus HIV. Ele se replica de uma velocidade estonteante. Então, de um dia para o outro, a pessoa pode perder 25% do pulmão. Tá? Então, ah, se você faz um raio-x tá. hoje... E se você não fez tratamento, amanhã você pode estar com 50% do mão comprometido. E isso em 24 horas. Eu não estou falando isso aí. Aí fica difícil. É, isso, então, primeiro sintoma, o que acontece? Você tem o primeiro sintoma. É típico, hoje todos conhecem. E é, nós não podemos aceitar também, Sardinha, que uma doença, depois de um ano, com tanto conhecimento que a gente teve dela, ela mate muito mais do que quando ela começou. É, é. Isso é irracional. É irracional. É irracional, Desculpa, quer dizer, nós estamos desaprendendo contigo. o que está acontecendo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, o que acontece? É, teve o primeiro sintoma, o primeiro sintoma da doença que você teve lá, você começa com uma pequena indisposição, depois vem uma pequena dor de cabeça e na manhã seguinte você acha que está com infecção de garganta. Isso eu estou te falando, foram os sintomas que eu tive. que Eu tive. Você está com infecção de garganta. Aí, mas você não está com a garganta infeccionada. Aí você engole, fala, mas está mas tá com a infecção de garganta. Aí, a indisposição e a febre, o, o, o, o, o sardinha, ela é interessante ela é uma febre é, intermitente. É, é, às vezes você está com muita febre, às vezes com menos. Ela fica variando. Não é uma febre constante que ela vem, estabiliza... E continua. E, e continua. Não, não é. Elas ela, ela são picos de febre que você tem. É, nesse momento, o que, que você tem que fazer? A minha opinião, estou falando a opinião de um cara prático, empírico, que é, ajudei a, os meus familiares nesse tratamento. É, primeiro sintoma, você teve? Você toma... Que é disponível nas farmácia aí? O Anitta. O Anitta. Anita. E, o, e o ivermectina, não. Também. Mas Qualquer aí um que dos acontece? Dois. Mas não. Você tem que. Você não pode também, porque o, o, mata. A falta do tratamento mata. O tratamento errado mata. Sim. E a sim. intoxicação também mata. Exato. Nós temos que pensar nisso. É. Nós temos que pensar nisso. Então, o que que eu eu se eu estou tô com você é meu amigo. Você me liga e me perguntando o que que você tomou? Vou te falar o que eu tomei o que eu usei para mim. É, primeiro sintoma eu tomei o Anitta, o Anita e eu não dosagem, tinha. Em que dosagem você tomou? Eu tomei um comprimido de 12 em 12 horas, durante 7 dias. Uh, do Anitta? Do Anitta. Um comprimido de 12 em 12 horas, durante 7 dias. A bula da Anvisa fala que é um comprimido por dia. Tá? Eu, buscando algumas informações, com amigos médicos de outras localidades, tal, é, nós chegamos nessa dosagem... É de dois comprimidos, um a cada 12 horas. A cada 12, 12 horas. horas. 24 horas, dois 24... comprimidos da Anitta. Anitta, isso. E em paralelo com a Anitta, eu tomei um antiviral. Um antiviral, porque não tinha acesso ao retrovírus. Ao retroviral. Certo. Então eu tomei o aciclovir, 400 miligramas, dois comprimidos por dia. Que é esse mesmo medicamento que trata o vírus da herpes labial, a herpes genital e a herpes zoster. Tá? Que é um vírus. É aí que eu te falei, o retroviral e o antiviral. Mas você está tomando um antiviral e não um retroviral. Todos os dois são bloqueadores. Ah, tá? Tá. É, ajudar o vírus, ele não vai. Fica tranquilo. E o efeito colateral, pode ler a bula da Anvisa, é praticamente nenhum. Então você não tem problema de intoxicação. E a partir do terceiro dia de sintoma, eu tomei azitromicina. Azitromicina. Azitromicina, você pode tomar a partir do terceiro dia de sintoma durante 10 dias. Um comprimido por dia? Dois comprimidos por dia. Porque, dois por dois dia. Dois por dia, porque o, o, a, é, de nós De quanto chegando em a, quantas horas? De 12 em 12 horas. De 12 em 12 horas. De 12 em 12 horas. Tá? Aí cê, é, eu estou falando que eu tomei, não vou citar aqui uh, quantos miligramas, tá, para consultar seu médico, enfim. Eu fiz esse tratamento, esse, foi, esse tratamento foi replicado em todos os meus familiares que teve. Tomaram o COVID. Também. E, Inclusive, aqui um grande abraço à mamãe, foi replicado no tratamento da mamãe também. Né, a mamãe tomou esse, esse tratamento igualzinho que elas estão tomando. E a mamãe, no final, Sardinha, já depois do sétimo, oitavo dia de, de sintoma, ela começou a tomar também o anticoagulante. Aí o anticoagulante, você vai ver o que tem na farmácia, você vai falar assim, ah, o heparina tem que aplicar como insulina, dá um trabalho. E tal. tem que ter cuidado porque se você está tomando um anticoagulante, se você tiver um corte uma hemorragia, você vai estar mas você está com o vírus, o vírus é sério você tem que tomar, a mamãe tomou se recuperou, esse foi o caso mais, mais notável da nossa família, que a mamãe está com 70 anos de idade, ela é fumante e está com problema coronário também né? então ela tem problema de desgaste ósseo ela fez o tratamento, está feliz, está satisfeita demais da conta, agora na última semana é, se livrou disso aí, fez uma cirurgia de olho. tá, tá, tá, tá enxergando, fez até cirurgia de olho, agora tá, tá beleza. <risos> beleza. Agora, ô, ô Leandro, e... uma pergunta que não quer se calar, queridos telespectadores. Por que não o tratamento precoce? É política contra o Bolsonaro? O que, que é isso, na sua opinião? Só política. É? Só política. Eles não estão preocupados com a população. Isso eu falo de forma contundente. É só política, anti-governo federal. É só política. Porque se der certo, é crédito do governo federal. E como o Supremo Tribunal Federal... É, é contra o governo federal. É contra o governo e capitaneou os poderes aos municípios, aos, aos estados, eles estão trabalhando contra o governo. Ainda porque é. parece que já foi constatado cientificamente que o tratamento precoce, precoce é válido. Não é isso? Vamos de novo. Cientificamente. Cientificamente é uma palavra que muito utilizada por um bando de imbecil, né? eu digo um bando de imbecil, cientificamente comprovado. Se você, você pegar a história da penicilina, que é da, é. da estromicina, Aliás, acidentalmente, acidentalmente ela foi descoberta, acidentalmente. É. Então, quer dizer, com testes empíricos, não existe uma ciência que foi feita, acidentalmente ela foi notada. Então, tem muitos remédios que você tem que fazer, por isso que a vacina às vezes demora, um remédio demora 5, 10 anos para para ser comprovada a... A, a, a vacinação. É, exatamente. Por quê? Porque, porque senão, se se fosse fácil falar, faz um teste laboratorial aqui, químico, é, é, é físico e biológico, sei lá, ó, você faz um, um teste é, é, é físico, químico e biológico em determinada, principativo. Não, ele mata o vírus. Beleza, ele mata o vírus, mas isolado. Mas e quando coloca no, no corpo humano, quando vai, vai com agentes, é. É, com uma série de defesa do organismo, enfim, como toxina e tal? Então, isso tem que ser, na verdade... É, Testes empíricos. Acontece, você tem que ir para uma linha. Se, se é um retrovírus, por que não usar um retroviral? Né? Se é um retrovírus, bom, eu estou com uma infecção de garganta, por que não usar uma penicilina? Comprovadamente, <risos> ela é de amplo espectro e, a, e mata várias bactérias e tal, enfim. Por que não usar uma penicilina? Por que, que eu tenho que descobrir a roda novamente? É. Não é isso? Então, aí, com isso, você consegue... Seguir uma direção de um medicamento já existente, esse medicamento já existente depois é feita a certificação científica dele. Entendeu? Inclusive, é, senhor telespectador, quando você pega essas vacinas, né, Sardinha? O pessoal fala assim, ó, oh, boa, a, a vacina X, ela passou com 50% de eficácia. Vamos fazer uma analogia: 50% de eficácia. É, 50% é o limite mínimo. Sim. Eu sou da área de engenharia, se eu for fazer um teste. Num equipamento para colocar em funcionamento. Com 50% ele... você não vai colocar. Não, se ele der Vão o mínimo, eu certo. não coloco. É assim. ele, não, ele novo não pode dar o mínimo. Ele novo não pode dar o mínimo. Beleza, mas aí, beleza. Bom, é para tratar, nós não temos remédio, beleza. Mas será que não deu 48%? Eu não posso desconfiar. Não deu 47, eu ajeitei para 50, porque era 70, depois era 50, era 65, depois ainda era 60. Ainda porque há muito dinheiro exatamente, por trás disso. exatamente existe um interesse econômico muito forte em torno disso, né? Então é, a população tem que pensar sobre isso. Então por que, que a gente insiste ainda, mesmo com a vacina, que se, que se dê atenção ao tratamento precoce? Porque o tratamento precoce, se ele segurar a replicação do vírus em 50%, ele já é a vacina. Já, já, e é. depois que você teve... Sem correr a, o risco. Depois, exatamente. Depois que você, e com remédios conhecidos há décadas. Exatamente. Já utilizado há décadas. É, comprovado exatamente. cientificamente que não vai te fazer tanto mal. Sim. É, outra coisa, depois que você teve a doença, você já está vacinado. É. Exatamente. Não é isso, Sardinha? Exatamente. Então, o que falta hoje é interesse, é, é, é, interesse é, eu diria, coletivo, Sardinha. Nós não temos hoje dos políticos, sobretudo os políticos de pequena monta, prefeitos e vereadores, interesses coletivos. Eles são interessados no poder simplesmente estarem na cadeira, não estão preocupados com a população. Né? Você vê aqui em Frutal, por exemplo, eu não vi nenhuma ação nesse sentido aqui do tratamento precoce, você viu, Sardinha? Não. Você que está mais por aqui? Não, não vi. Até agora, pelo menos, não me informaram. E nós estamos há quanto tempo? Há quase dois anos antes essa doença, Sardinha. Nós é. só estamos entrando no é. segundo ano. Eu vi fechar o comércio. Eu vi o um toque de recolher, que você não podia sair na rua depois das oito horas da noite. Intimidação. Não. É, intimidação, isso eu vi. Ah, eu vi também um acordo que o supermercado podia abrir até às 6 horas. Ah, não às pode 6, comprar cerveja. Parado. Se comprar cerveja depois das seis, tem vírus. Antes das seis, não tem. Isso eu vi. O vi. Eles conseguiram catalogar o horário que o vírus circula e é. não conseguiram controlar o <risos> é, Os senhores poderiam me explicar isso. Isso, ou oh, soa, soa, soa. É, esses decretos de, de incompetência, eles são tão absurdos que eles soam, é, na verdade, rascunhos de hospícios. De, de quando você interna o, o doente mental, aí ele começa a escrever cartas. Né? Ele, ele, ele pega um, a mãe ou o pai ou algum a, amigo imaginário, ele escreve cartas. É. Quando você lê um decreto desse, se você não... So, se você ó Sardinha, se sair, por exemplo, se Platão tivesse saído... É, do tempo dele, e chegado agora, quando ele escreveu a República, e lê um decreto desse, ele acharia que estava lendo um decreto de dois, três mil anos atrás dele. É, exatamente. entendeu Ô, Leandro, uma outra pergunta que eu quero te fazer para nós encerrar esse nosso bate-papo aqui. Comitê de saúde. Se monta um comitê de saúde. Eu, eu sou ignorante, sou leigo, mas eu vou te perguntar, de repente, se você consiga me responder. Um comitê de saúde não deveria ser montado por um especialista da área da saúde, alguém representando o comércio local, seja da área da associação comercial, seja da área de um comerciante, de um empresário da cidade, por alguém da comunidade que deveria participar para saber, por um vereador, ou por que não os vereadores que fazem parte da administração e são os únicos fiscalizadores que nós temos lá dentro. Agora, se monta um comitê, que? o A associação comercial pode ir, mas não pode dar opinião. O vereador pode ir, mas não pode dar opinião. Que raio de comitês. Está certo esse comitê? Carlinhos, na verdade, não tem nada certo isso aí. Quando você observa isso aí, você certifica novamente que existe uma inquisição, uma ditadura em cima do, do trabalhador, do comércio, da população, um domínio. Eles estão eles estão com sede de dominar o tempo todo. Dominar pelo simples fato de dominar. Eu tô tomando as decisões e vocês sigam porque quem manda sou eu. É sim, o argumento é esse e a, e a ideia é essa. Estou seguindo a linha do, do, do, do, do, do Supremo, né? Do... Exatamente, exatamente. A mesma linha, mesma, a linha, linha, mesma linha. linha, mesma linha. Eu faço, eu mando, eu prendo, eu mando, porque é. os, o Ministério Público disse, se você não fizer, eu te prendo. Olha, cadê a carta-máquina? Qual é o direito de eu ir e vir? Ah, mas se você não fizer isso, você está transmitindo prova que eu estou com o vírus. Eu não tenho vírus. Sardinha, é, voltando a essa esfera é, de gestão municipal, você observa, vamos, vamos falar um pouco de frutal. É, é o, a gente falou da, da, da, da. Primeiro foi as tendas na, em frente à Caixa Econômica Federal. Sim. Para dar dignidade ao atendimento. Depois, sim. o próprio é, gestor que colocou as tendas, colocou um decreto que contraditava as tendas. Outra tá, coisa. Vamos lá, vamos lá. Tá, vamos, lá. vamos lá. Aí colocam a barreira Covid na cidade. Primeiro a barreira faz uma filha, eles começam a medir a temperatura dos trabalhadores da usina. É. Que lá na usina sim tem um trabalho sério de, de, de, de triagem. Lá sim tem um trabalho sério de triagem. Eles fazem. É muito bom você falar isso. Tá? Lá, sim, as empresas estão fazendo o papel dela. Papel sem política, sem nada. Esse trabalho, Por conta sim, é sério, própria. Por conta própria. Inclusive, agora, com, essa, com esse vírus de um ano para cá, até o, o PCMSO das empresas, ele tem um novo item que contempla a triagem do, do, do vírus. Tá? Mas vamos lá, isso aí fica à parte. Aí, esse mesmo gestor, no meio de uma pandemia, requisita ao denit uma, uma parte da rodovia federal que cruza o município, para ele tomar conta. Vamos fazer uma analogia, vamos analisar. Nós já temos um problema econômico, um problema de saúde, precisando de dinheiro para investir na saúde. Aí eu vou requisitar uma concessão do ENIT para que eu possa reformar a estrada federal que cruza o município. Tá? Na, sequência, na sequência, se observa esse gestor no meio de uma crise, entendeu? É, fazendo a, o distrato de uma empresa contratada, e eu não sei se é boa ou se é ruim, acho que é muito ruim também, entendeu? do IBRAP, entendeu? no meio de uma crise, podendo fazer a coisa com um determinado planejamento, porque o que está ruim pode piorar, a gente tem essa experiência. A coisa está ruim, pode piorar. Tá? Então, é, e uma, e uma, uma transferência de, de, de mão de obra, de colaboradores... É, com, com bastante desinformação, ninguém sabe se é sucessão trabalhista, ninguém sabe se é rescisão trabalhista, ninguém sabe se é pejotização, e essa informação não é, e ninguém sabe aonde vai entregar a carteira, quem quer, quer a rescisão contratual, entendeu? Vai pagar 6 milhões para a rescisão contratual de um aditivo que foi feito e foi analisado, segundo... Uh, o Ministério Público, que eu ouvi numa live, que inclusive o Ministério Público é, chancelou um contrato com um novo Instituto, e eu acredito ser um Instituto sério, é, o, Vamos aguardar para ver, é, né? Vamos aguardar o serviço prestado. Mas o Ministério Público foi lá e chancelou um contrato que, no, na mesma live, a gente do Ministério Público disse que não leu o contrato, mas confia na gestão municipal. Como? Você acha? Como que você acha que o Brasil vai dar certo assim? Pergunta, te pergunto. Como você acha? Feito tudo no improviso, tudo no improviso. Onde você coloca uma, uma gestão pública em um momento de crise num canteiro de improvisos. Parece uma criança que chegou num parque de diversão e quer brincar em todos os brinquedos ao mesmo tempo. Você responda para mim, Sardinha. Você é, acha é, que vai é, dar é, certo? É complicado. É muito difícil. Por isso a situação que vive o país. Exatamente. É por isso então, que o é, vive é uma, nessa a, uma, lama. Exatamente. Você telespectador que está nos assistindo, eu acho que... É importante trazer a reflexão. Não é seguir um, um jornalismo, outro jornalismo. Não faça a sua própria reflexão. Deus, no que você está vendo, então vamos deixar, nessa né, sardinha, esse, esse, essa militância. Né? A militância é quando você, a militância é quando você não olha a razão. Você segue o barulho das multidões, como o nosso grande pensador Sigmund Freud, né? Sim. É, você já teve a oportunidade, essa sardinha, de, de, de de passar os olhos na, na, na muito, psicologia de massas muito pouco nós estamos mas vendo isso com aí agora com certeza é muito interessante. nós estamos vendo isso agora a psicologia de massas é exatamente é. isso é, quer dizer faz um, a imprensa coloca um barulho na população em massa aquele barulho coloca nessa população nesse barulho um suposto um pseudo líder e não dá tempo das pessoas pensarem. É informação, informação, informação, informação, informação, massificando e a aquela informação. Mas é fake news, né? Mas exatamente, mas não é, não é fake news. Eu digo informação assim, né? Informação sobre aquele barulho. Né? Mas fake é. news, fake news, é o tempo todo, o tempo todo. Não dá tempo da população pensar. E a população começa a tomar a decisão por impulso. Deu por impulso. E aí, essa decisão se reflete nas urnas. Quando você vê esses, esses, esses pequenos ditadores eleitos, você observa. Foi exatamente isso que aconteceu. Não deu oportunidade da população pensar. É. É, quer dizer, houve um, um, um trabalho da mídia, da mídia criminosa, né, Sardinha? Porque a mídia que não produz é, informação e produz desinformação, ela mata. É, exatamente. Né? A mídia criminosa é em cima disso e não deixa a população pensar. Infelizmente, eu acredito que esse barulho todo da pandemia, eu acredito que nós temos um culpado aí. Um dos maiores culpados, a imprensa nacional. Pode segundo poder. Porque não eles botaram medo e continuam botando medo nas pessoas, Pode. principalmente aos idosos. Eles Exatamente. colocam medo. Eles mostram, é, você, você liga a um jornal tradicional aí, meu querido. É morte, morte, só falam de mortes. Eles não falam de quem foi curado, só falam de quem morreu. Que, na verdade, eu diria que um bom percentual é mentira. Eles, nós sabemos, são algo assustador. Ah, tem que mudar a cabeça das pessoas Mas a responsabilidade nossa é informar, Sardinha Mas tudo é... bem, nós estamos informando as pessoas, as pessoas não. Aí as pessoas não veem a, a, a verdade As pessoas querem ver as desgraças É aí onde eu digo a educação do povo Está muito aquém do que deve ser, Leandro Eu estou falando isso por sentir na pele Sardinha, mas é quando você observa hoje uma, uma, uma educação é com doutrina política, você não pode esperar muito. Não pode. Acho que os pais devem intervir aí na. Todo na, mundo está interessado no filhos. seu próprio bolso. Não, né? é. Você vê um professor hoje, ele é totalmente com doutrina política é. tipo, comunista. É. Você vai na Faculdade Federal hoje, você vai numa escola estadual, por que você acha que eles não voltaram a trabalhar? Porque a doutrina do lockdown está na cabeça deles. Está na cabeça deles. Eu é. sinto, eu digo assim, ó, eu sinto vergonha dos senhores professores, vergonha. Entendeu? Eu hoje, se fosse um professor, eu teria vergonha de dizer que sou professor. Entendeu? Por quê? Mesmo sabendo que muitos pensam e querem voltar, mas eu sinto vergonha das defesas que os senhores fazem na internet. entendeu? É um absurdo, não é? um absurdo, né? absurdo, absurdo, absurdo. E nós sabemos que o prejuízo na próxima geração será absurdo. Qual a nossa responsabilidade, Sardinha? Nossa, sabe que um professor, um profissional dessa área tão importante, ele não para para fazer uma reflexão? Qual a contribuição catastrófica que ele está promovendo para a próxima geração? É, é a pergunta que não quer escalar. O que será das nossas próximas gerações? O que vai ser desses meninos é, estudando, é, fazendo matérias por celulares, fazendo matérias por computadores? Ah, mas nós estamos trabalhando demais. Não estou tirando o mérito deles. Não estou aqui tirando mérito, a minha opinião. Mas é vergonhoso você pegar hoje alguém que esteja no terceiro colegial e comparar alguém que há 40 anos atrás fez só o quinto ano. Dá 10 a 0 em você que fez o terceiro colegial. Estou mentindo? Não, não. Eles, eles Muito... não... É triste, isso dói na alma para nós brasileiros. Para mim, por exemplo, já estou com os meus 63 anos. O que vai ser dos meus netos? O que vai ser da futura geração? O que, que nós podemos fazer para isso? Então, senhores pais, vamos começar a pensar nisso? Não é brigar, não é gritar, não é fazer estandalhaço, não. É, é apenas refletir direitinho e exigir os nossos direitos. Eu sei que tem muita gente que vão escrever muita coisa aí no nosso canal, mas eu quero dizer, Leandro, que nós não estamos abertos a debate. Nós fizemos aqui este programa para mostrar para as pessoas o que deve ser feito. Não estamos abertos a debate. Não estou aqui para responder o que você falou, deixa eu te falar, que vão me ofender. O problema de vocês é a maneira que eu penso, é a imprensa que eu implantei aqui em Frutal para o mundo, porque nós estamos no mundo. Faz alguma coisa, irmão? Não, Sardinha, é, eu, eu agradeço a oportunidade desse bate-papo com você, estou à disposição de você, dos gestores públicos, dos médicos aí que quiser contatar através do seu canal, lá tem, vai ter o nosso contato, tá, para a gente debater ideias, né? Eu acho que ideias é um ponto fundamental de tudo. Sim! É, eu sempre, eu, eu, Sardinha, eu gosto de. Quando surge uma discussão no, lá no Facebook, hoje está muito politizado, né? Existe uma estrutura de discussão. Os grandes pensadores, eles adotavam essa estrutura. Eu vou falar para você, jovem, é, que estamos tá assistindo ou que vem a ver esse vídeo. Existe o tema, existe a síntese, a antíntese e a tese. Você tem que estruturar um tema e no fim dessa discussão, se ela demorar uma, duas, três, quatro horas, ou até um dia, ou até dois dias, conforme os grandes pensadores do, do, do, do tempo dos, dos filósofos faziam, mas eles têm que chegar numa, numa conclusão. O que acontece hoje é, é só opiniões soltas, sem estrutura alguma de pensamento. E sem responsabilidade com a consequência dessa opinião, opinião. Nós somos responsáveis. Eu agradeço a oportunidade, Sardinha. Agradeço mesmo. Sou um admirador seus. Obrigado. De longas datas. Eu te admiro, Sardinha. Desde a época que fazia um programa de manhã. Cedo, a 102. 102. E tinha uma reflexão que você passava todo dia de manhã. É. Eu me e recordo. Eu tinha uma dela. coisa comigo, Leandro. Você lembra que eu tocava... Eu ouvia na aquela de... rádio todo dia. Era 5 horas da manhã. É mesmo. É. Obrigado, cara. Eu tocava o hino nacional brasileiro. Tocava o hino nacional. Tocava o hino nacional. Exatamente. Ah, aliás, eu, eu, eu, eu não... <risos> denunciaram, <risos> denunciaram a gente. Eu tenho a instituição comunitária educativa Gota de Luz que nós estamos lá com a emissora 99,9% aprovado. Mas aí um desinformado ou os desinformados Denunciaram a gente que nós estamos com a emissora no ar É uma gozação, né? Sim. Então, o senhor desinformado eu, eu, Você denunciou anonimamente Nós já sei quem é o senhor, tá? E eu dou risada Porque o senhor te fala O sol nasceu para todo mundo Quem não tem competência Não se estabelece A nossa rádio vai para o ar Porque você, a denúncia sua A Anatel esteve aqui e constatou a únicas duas emissoras comunitárias que tem aqui, que você também denunciou, lamentavelmente, entregando esses nossos irmãos que estão trabalhando quietinho no cantinho deles, você entregou, você foi lá, né? eles acabaram tendo problemas, porque é igual um guarda de trânsito, quando ele quer te multar, ele te multa. Não tem jeito. Não é? Então, mas nós não, somos, nós não temos rádio no ar, o que nós temos é o Canal Mais Brasil e a NET, que é, nós colocamos lá como luz é essa, isso não comprova nada que nós temos uma instituição clandestina no ar, viu o senhor desinformado então se eu falar para o senhor eu sei quem é o senhor, viu nós já sabemos, nossos advogados descobriram, mas eu vou dizer eu fico feliz quando o senhor faz isso Mas o senhor deveria cuidar da sua parte também que está bem descuidada né? mas e o que, que eu tenho com a sua vida uma coisa eu digo quem não tem competência não se estabelece Tá bom? E a rádio Luz FM 104.9 vai para o ar. Viu, companheiro? Vai para o ar, com a sua ou sem a sua denúncia. Tá bom? O órgão Anatel é muito sério. O órgão do Ministério das Comunicações, hoje, é muito sério, se tratando de Jair Bolsonaro no comando. Tá? O Fábio, que é lá o presidente. É, o o, o Murtinhão, o Max. Maximiano Murtinhão, que é o, o secretário de Rádio Fusão Sim. lá em Brasília, meu amigo, já deu entrevista, já tivemos oportunidade para trocarmos grandes ideias fantásticas, ele é maravilhoso. Então, seu desinformado, informe-se melhor. Na hora de fazer uma denúncia, cuidado que, às vezes, o feitiço vira contra o feiticeiro, não né, Leandro? Exatamente. É, é complicado. Mas eu, eu, a única coisa que eu desejo a você... Que Deus te dê muita paz, que Deus te dê muita saúde, para você viver e ter o prazer de ver nós fazermos rádio comunitária de verdade. E deixe os nossos irmãozinhos das outras duas rádios comunitárias trabalhar também. O sol é para todo mundo o sol nasceu para todo mundo, eles estão quietinho no canto deles, fazendo o trabalho, eu vou ficar quietinho no meu canto, fazendo o meu trabalho, cada um sobrevivendo com aquilo que pode, denúncia, vai te levar ao quê? Mas não tem problema não, Deus te abençoe, Jesus te ilumine, Leandro, obrigado pela atenção, obrigado a Valéria, esse pessoal maravilhoso, são pessoas do bem, e nós somos do bem, se você quer juntar-se a nós, junte-se a nós, não venha aqui para falar mal de ninguém não Mas venha para falar a verdade Porque nós não vamos falar mal de ninguém Mas a verdade Eu falei isso ano passado Valéria lembra disso Você também lembra Falei o ano passado Senhores futuros prefeitos Senhores futuros vereadores Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém E não vou Só Deus Me proíbe fazer isso Mas ninguém Muita paz Muita paz muitas energia obrigado dentro o dia que eu não sorri para você sorria para mim porque nesse dia com certeza vou estar precisando de mais do teu sorriso um sorriso ninguém é tão pobre que não possa dar ninguém é tão rico que não queira receber muita paz obrigado ao Luiz Otávio ao Vita essa rapaziada que me ajuda a carregar o piano obrigado dentro beijo no coração